Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e nessa aula a gente vai ver que em planilhas eletrônicas dá para fazer muito mais do que apenas listas com nomes e números, tá bom? Então fica comigo! Então, eu estou aqui com uma planilha eletrônica, existem várias tá? é, disponíveis, muitas de forma gratuita, algumas pagas. Mas eu vou mostrar para vocês especificamente sobre o, uma gratuita, que é uma ferramenta do LibreOffice, é o LibreCalc. Tá? Eu utilizo bastante, apesar de alguns terem um pouquinho de receio de utilizar o, o pacote o LibreOffice, eu já uso há bastante tempo e tenho me adaptado muito bem. Tá? Essa é uma que eu recomendo bastante, depois eu vou falar sobre os prós. Eu, outro que eu gosto bastante também É uma ferramenta online Que eu não preciso instalar nada Que é o planilhas do Google tá? A gente não precisa instalar E ele supre plenamente todas as necessidades O contra das planilhas do, do Google É quando a gente for explorar Fórmulas, que é o que eu vou abordar Hoje, elas estão Normalmente em inglês Então tem que ter um desdobre ali Eu uso elas bem tranquilo Mas vocês vão ver que como eu vou mostrar para vocês aqui no LibreCalc, dá bastante diferença, ele é bem intuitivo e fácil, tá? Eu não conheço as fórmulas de Core nenhuma, eu sei as funções que eu quero aplicar e assim a gente consegue se desdobrar muito bem. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês. Uh, também é, é muito importante a gente falar do Word, que é... do Word não, desculpa, do Excel, que é excelente, é muito bom, porém ele é pago. Tá, ele é uma ferramenta paga eu não o utilizo há muito tempo e, o, e as ferramentas do LibreOffice conseguiram me resolver a minha vida muito bem tá? não senti falta mesmo mas tudo que eu mostrar aqui pode ser feito também no Excel talvez com algumas diferenças de nomes, de nomenclaturas no Excel alguns comandos que eu vou fazer aqui, apesar de que ele se assemelha bastante, né? Mas, enfim, eu super recomendo tá o LibriCalc. Eu estou... vou abrir aqui só um instante. tá? Então, aqui eu estou no LibriCalc, logo que a gente abrir uma folha de cálculo, vai ser... todos os objetos, eu não vou me deter nesses ícones, nos atalhos, que são muito intuitivos, então você vai achar lá no Excel alguns, vai encontrar correspondência aqui, vai conseguir resolver super tranquilo. O que eu quero abordar nesse vídeo é ir além desses botõezinhos aqui. Ah, eu não vou, não vai ser um curso super avançado, a gente precisaria do nosso curso que trabalha tecnologias inteiro só para falar das ferramentas de planilhas eletrônicas. O que eu vou dar é alguns parâmetros para vocês explorarem e ir além e descobrirem coisas novas, porque a gente aprende mesmo fazendo. Já há bastante tempo eu utilizo o Libre para as folhas de planilhas eletrônicas para fazer todos os meus registros de aula, com nomes de alunos, notas, pesos, enfim. E eu automatizo processos de cálculo de notas, médias, enfim, todos esses elementos eu consigo automatizar aqui sem precisar fazer manualmente. tá e aí isso ajuda muito, é muito prático. Vamos lá. Eu vou mostrar algumas formas de inserir como inserir uh, fórmulas onde vocês buscarem mais e depois vocês vão explorar. Eu vou fazer alguns exemplos, tá? Vamos lá. Começando com o seguinte, eu vou trabalhar um, uma, uma coisa que é muito boa de trabalhar, a parte de matrizes, né? Eu vou criar de forma aleatória uma aqui, bem simples, até pra gente verificar aqui. Deu certo, 7 e 6. Veja aqui o que é uma matriz. Então é uma disposição de números em linhas e colunas. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2. E nesse caso, eu vou ampliar um pouco para ficar melhor no vídeo. Se eu quiser, por exemplo, calcular o determinante dessa matriz quadrada de ordem 2. Hum, ah, vou fazer multiplicar a linha diagonal principal e subtrair o produto da diagonal secundária. Eu poderia fazer isso através de uma fórmula. Lembrando que qualquer fórmula e qualquer planilha eletrônica ela inicia com o sinal de igualdade. Quando eu digitar numa célula o sinal de igualdade, ele reconhece que eu vou digitar uma fórmula. Então, multiplicando a diagonal principal, que nesse caso é o B4. Então, vou fazer isso aqui: ó, B4. vezes o C5, aí vai dar o produto da diagonal principal, subtraindo a diagonal secundária, aqui, o C4 pelo B5. Tá? Dando Enter, eu menos 29, 29 negativo, ou seja, uma vezes 6 6, menos 35, 29. Tá? Fechou. A, mas... Eu quero esse processo, essa fórmula não possui pronta no Excel. Hum, vamos ver aqui, vou digitar igual, e aí eu vou digitar a palavra, por exemplo, matriz. Vejam o que está que acontecendo aqui no, no Libre. Ele já vai aparecendo aqui algumas diretrizes que eu posso utilizar. Ele reconhece o código e já me dá algumas diretrizes. Olha só, tem matriz.determin. Olha, e outra coisa importante, é, normalmente em inglês é matrix. Tá, e aí ele está todo em português, a própria fórmula está em português. Isso ajuda muito. Então veja que eu tenho matriz ponto Então provavelmente ó, vou continuar digitando Determine E agora entre parênteses eu vou digitar aqui a minha matriz. Tá, o que de qual que eu quero calcular o determinante? Vou selecionar toda ela ó, do B4 até o C5. Fecha parêntese e vou dar enter. Olha só, retornou o mesmo. Menos 29, que simples, né? Agora, imagine se ela fosse uma matriz de ordem bem maior que essa uma matriz quadrada de ordem 5, 6. Eu ia conseguir resolver da mesma forma, super tranquilo. Tá bom? Vamos ver uma outra uma, uma outra função que se usa bastante, que, que é as funções condicionais, tá? Eu vou usar essa mesma, esses mesmos dados criados aqui, que é a função condicional. Em inglês vai ser if, tá? assim, vai ser if, veja que aqui não aparece nada em if, porque aqui está em português, então eu posso digitar c, tá, a função c eu posso, eu vou abrir parênteses e ele já vai aparecer aqui embaixo, ó, na função c sempre vai ter um teste para verificar, né, e aí retornando verdadeiro esse teste, executa-se uma, uma função, uma ordem, se for uh, falso, ou valor do contrário, executa outro, ou seja, eu vou ter três elementos, ou dois, tá? O mas no mínimo eu tenho dois, o teste e a condição se verdadeiro. Porque se eu quiser uma, uma, não quiser colocar a condição falsa, ele não vai acontecer nada, caso ele seja falso. Mas eu vou mostrar bem na prática aqui. Então, se... Uh, vamos pensar o seguinte. Eu quero dividir um número por outro. Tá? Vou colocar mais embaixo vai ficar melhor aqui eu acho. Eu quero dividir dois números eu vou apagar agora aqui. Para colocar o número 5 e o número 1, um. eu quero div dividir 5 por 1 um, se eles forem divisíveis caso ele não seja divisível é para não acontecer nada. eu posso colocar uma mensagem. Olha que interessante aqui é onde eu quero que apareça a resposta tá? Então, igual, C, abre parêntese, e aí vamos ver o que eu quero fazer. Ah, como é que, eu como é que a gente testa para um número, se eu, saber se um número é divisível por outro? Existe a função mod, né? Vou digitar aqui, essa aqui é, é, é o teste, tá? Então, se o mod, ó, existe a função mod aqui, que é o módulo, vou abrir o parêntese, o módulo eu faço, eu pego o dividendo e o divisor, tá? E ele vai me resultar, a função mod retorna o quê? o resultado, o, o resto da divisão, tá? Então, se mod de este ponto e vírgula por este for igual a zero, o que, que significa isso? Se o mod de 5 por 1 um for igual a zero, significa que o resto da divisão de 5 por 1 um é zero, então significa que eles são divisíveis. Então, efetue a divisão. Então, vai, vou fazer aqui. Essa é a condição se verdadeira. Então, 5 dividido por 1, um, ou B4 dividido por B5. Posso colocar uma condição se falso. Se falso, aqui eu acho que tem que colocar... Ah, tá. C, teste, valor. Então, aqui eu acho que é para colocar entre aspas. Pois Qualquer coisa ele pode ele dar o erro e muitas vezes eu consigo, inclusive, corrigir ainda. Valor-se verdadeiro e valor-se contrário. Contrário, eu posso dizer uma frase aqui. Não são divisíveis. Não são divisíveis. Fecha aspas. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Ah, tá. O que aconteceu? B4 por C4... Aqui eu acho que eu não posso colocar entre aspas, porque ele reconhece como se fosse uma frase. E justamente não pode ter, eu acho. Vamos ver. Aí, agora deu. Ó, aqui está o, o, o, o, o, o, o resto da divisão, né? A, o resultado da divisão, o quociente. Tá? Agora vamos fazer um teste, olha, se eu vou mudar esses valores. Vou colocar 6 dividido por 2. 3, agora vamos colocar um número que não seja divisível, 3 um, por 2 opa não são divisíveis olha que ideia é que a gente pode fazer tudo isso, e é uma função muito simples tá eu apenas apliquei a função C a condicional, ou seja eu faço um teste o que, que eu faço se for verdadeiro o teste, ou o que, que eu faço se for falso eu poderia colocar aqui só somar os valores se eles fossem Maiores positivos, por exemplo tá? Maiores que zero Poderia colocar um teste maiores que zero Caso não fosse, não divisir, dividiria tá? Então são alguns testes Eu vou só clicar mostrando aqui ó, Assistente de função Que ele possui Aqui estão todas as funções possíveis No LibreCalc tá? Então, ó ABS, ó, o valor o absoluto Esse aqui é como se fosse um o módulo do número, né, a informática a gente costuma utilizar a expressão absoluto para o módulo do número, e o mod é justamente essa função que estamos de ver. Aí temos seno, cosseno, funções trigonométricas para cálculo, para explorar, e o bom aqui é que eu posso clicar em cima, coluna, retorna o número da coluna interna de uma referência, e assim por diante. Eu tenho uma explicação, e inclusive um exemplo aqui de como que a gente pode fazer. Eu posso contar quantidades de números, e não simplesmente somá-los, ó, conte número, conta quantos números estão na lista de argumentos, tá? Eu posso, inclusive, contar apenas se eles forem maior que zero, por exemplo, se tiver uma, colocando a função C, e aí vai dar nossa criatividade, o limite o céu é o limite para isso, né? Tá. Em outros aplicativos, vocês podem verificar na ajuda ou nessa uh, ferramenta função para verificar as funções disponíveis e explorar. Tá. Explorem, brinquem, façam operações como essa que eu posso. Eu criei uma espécie de calculadora para dividir números e ele já automaticamente medir se eles são inteiros ou não, se eles são divisíveis ou não. Então, por exemplo, 10 por 2 deu 5. Agora 10 por 3 não são divisíveis. E aí pode testar o um número que for. Olha só, posso pegar um número grande. Aqui ele fica assim quando não cabe na célula. Vai, tá. Ó, esse 5.555 não é divisível por 3. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Eu então deixo como uma tarefinha vocês brincarem um pouco, explorarem. Depois, na sequência, eu dou mais alguma tarefa para vocês fazerem usando alguma planilha, tá bom? Até mais, brigadão por ficar até aqui.